Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão E seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração Estamos em mais uma lenda nova Trazendo aqui para vocês Se liga só a casa que a gente está Sinistra né Thiago, só de olhar aqui por fora Vocês acharam ela sinistra né Agora Thaís, dá um giro para o pessoal ver aonde a gente está Cara, a gente está no meio do nada No meio de um canavial Galera, estamos no meio de um canavial Aqui nessa casa, foi nos passado. Que ela é assombrada. E dizem que aqui nessa casa morava uma família. Diz que era uma família até grande que morava aqui, né, Thaís? Isso. Era pai, mãe, é, dois irmãos, aí eles eram casados, as Nora moravam junto é, Diz que era uma família grande. A que morava família aqui. tinha dois. Uh, o casal tinha dois filhos, né? E os dois filhos já eram casados. Sim. E morava aqui com, seus, com as suas esposas é, também. De... Morava todo mundo aqui, diz que eles trabalhavam aqui na, na parte da cana, tudo. Isso há muitos anos atrás, pessoal e dizem que um desses filhos ele chegou meio bêbado, meio doido em casa e começou a discutir com o pai, brigar com o pai, não sei, foi alguma coisa parece que de serviço, foi mês passado, se começou a discutir com o pai, aí o pai começou a discutir com ele, diz que eles começou a brigar, diz que ele pegou a faca para poder dar uma facada no pai. E a mãe entrou no, na frente para poder separar a briga e disse que ele esfaqueou a mãe dele. Deu uma facada, disse que pegou no coração e foi fatal. Diz que ela morreu na hora. Diz que depois disso o pai pegou e expulsou ele de casa. Diz que foi o maior transtorno, né Thaís? Isso. Diz que foi bem triste. E muita gente diz que a casa ficou assombrada pelo espírito dessa mulher, né, dessa mãe. Diz que ela que assombra. Então hoje a gente veio aqui para fazer a exploração, fazer o reconhecimento, ver como que é essa casa. Para a gente estar voltando à noite para fazer a investigação Ver se realmente a casa é assombrada, se é isso mesmo, né Thaís? Isso Porque foi nos mandado essa, essa localização e falar da história Mandaram lá no meu Instagram e a gente veio aqui para ver então, o que você que acha? É isso? Sinistro, né, Tiago? Mas fora é triste, né? Muito. E depois acabaram todo mundo se mudando, né, Tiago? Sim. O, o pai também faleceu e ficou a briga de herança. Até que acabaram vendendo e agora já é outro proprietário, né? É outro proprietário. E dizem que a casa é assombrada. Então a gente não sabe se realmente ela é assombrada, se foi isso mesmo que foi nos passados, né, Thaís? Uhum. Que foi mandado pra mim. Então a gente veio aqui pra reconhecer. Quase que a gente não acha isso aqui também, né, Thaís? Nossa, foi difícil, hein, Foi cara. difícil, galera. Nós estamos no meio do canavial do nada, assim, ó. Aí consigo me encontrar ela. Eu peço pra você deixar o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thaís, ó... Vamos, vamos ver aqui por fora. O canavial, ele dá dois de mim. Altura, né? Altura, cara. Uhum. Ele tá, tá muito alto isso aqui. Tá. Ó, tem umas canas que tá tombada aqui. Mas vamos lá pra dentro, vamos olhar na vamos casa. Vamos lá. Pessoal, vamos... a gente não entrou ainda, vamos entrar junto com vocês. Vamos ver como que é essa casa. Thiago, e vamos tomar cuidado com cobra, porque no meio de canavial Ui, tem cara, cobra. Você falou, chegou a me arrepiar. Olha bem pro chão. Aqui já é uma área, né? Uma área grande, ó. Não pode ter cobra. Olha tudo pra cima aí. Cara, você falou de cobra. Não, se liga só, mano. Olha aqui, galera. Uhum. Eu tenho um medo de cobra, velho. Vocês não tem noção. Aqui é uma área, ó. Bem grandinha. E aí já tá sem porta, né? Já tá aberta. Nossa, cara. Olha essa casa. Nossa senhora. É grande demais, cara. Parece uma escola, Nossa. meu. Nossa. Licença. Licença. Oh, olha a porta, ó aqui devia ser uma sala, Thaís. É, sala grande, ó. Janela, roubaram pelo jeito. A família era grande, né? Era. Eu acho nas... que eles construíram essa, eles dizem que eles eram bem financeiramente, né? Sim. Eu acho que eles já construíram essa casa pensando nessa, que já muito tinham muito um casado, vida. né? Ah, é. e... Ó, aqui era a sala então. Uhum. Olha aí, tem um colchão, Thaís. Cuidado, hein? Olha o peru que aranha, né? Cuidado, de aí cobra, né, desse colchão. É isso, não. Vai ali, filma ali. Vai é, filmar. É muito grande esse quarto. Quer comer comigo? Passa a é. mão no meu cabelo, Thiago. Postei ali. Pessoal, vão entrar aqui. Né? Tem lá um monte de frio aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Olha, é, galera, ó. Aqui é a janela. Janela, colchão. Pera ah. aí. Onde? Onde de a né? Ah, sim. Tá meio que decomposição. Verdade. Aí eu acho que ele descia o negócio da televisão, é. ó. Tira o dedo de baixo. Aí eu acho que ele descia o negócio da televisão, Pode ser. Então ali era um quarto, um ah, coração. Uhum. Que era outro quarto? Um quartinho grande também, né? Eu acho que roubaram tudo a janela, né, Thiago. Ah, como é fica, um pato, como fica num lugar isolado? Pessoas roubam? Sim. Ó, mostra aqui, pessoal, ver. Ó, é só cana, cara. isso é espinho, tá? Tomar cuidado. É só cana. É, é cana, pessoal. Spin. Sobe isso aqui, ó. O que, que é aí? Tem uma aqui. Será que era banheiro? Eu acho que era pela tá né? oh, janela. Ó, uma. tem um sapão ali. Tem alguém aí? Pô. Ai tia, que susto! Você veio me empurrando. Foi um morcego. Eu acho que ele tava andando no no teto, velho. Ah, cara do céu, que susto! Você quase me mata. Eu perguntei se tem um negócio muito bom. velho. Não é nem acho que tem gente. Tem alguém aí? Ele foi pra ir? Não, não me pra cima, ele não. Ele foi pra cá, ó. Ó, tem outro. outro colchão aqui, pessoal. Mano do céu, cara. Eu achei que era uma pessoa que tava aqui dentro, cara. E aqui? Ah, ele deve estar em cima, ó. Nem vou é. nomear. Mas vamos ver aqui primeiro, aqui, então. Tá isso? Cara, é. é muito grande essa casa. Mano, parecia passo. Parecia. Ó, quer tá olhar ali? Filmar? Eu acho que aqui era o banheiro. O que o Ai, que susto. Agora eu tô cismado, hein, velho. Estranha, Muito. cara. Muito. Aqui era a cozinha. Ó, outro colchão, Thaís. Aham. Uhum. Ah, Thaís, ó. Vou falar pra você aqui, ó. Diga só. Primeiro quarto devia ser do pai e da mãe. Aham. Uhum. Aquele ali devia ser da, das crianças. Talvez eles tinha é, os dois irmãos, talvez tinha algum filho, né? Neto, os netos, e aqui é os dois quartos mesmo, tipo assim, do, um, do irmão e do outro, cara a esposa uhum. que, que é o mesmo tamanho. Ou visita, alguma coisa assim. Né? O que a gente sabe é que era é, um não, casal com dois é. filhos e os, as normas. É que é a gente só se... fala por causa, que esse ser é menor, né? É. Diz que a mãe morreu aqui na hora, né? Diz que foi, diz que foi pra dar uma facada no pai e ela entrou na frente e pegou o no um remorso. Nossa. Bêbado fazer isso, cara Diz que estavam brigando por causa de serviço, por causa do não sei que lá de serviço. Eu não vou olhar pra cima, não. Cara, é uma casa grande pra caramba. Não, ir, não. Vem aqui. Não, pode vir. Tá tampa o pescoço, hein? É tampa o pescoço, se tiver, cobra. Tem alguém Esse quarto aqui é o mais estragado, acho que por causa da telha ali, ó. É. E aqui era a cozinha, ó. aqui era a cozinha. Bem sinistra também, né? Sim. Vou, deixa eu ver, peraí. Um... Um, dois, três, quatro quartos, Thiago. Quatro quartos. Quatro quartos, mas a sala, a cozinha, cinco, seis, sete cômodos com o banheiro. É. Gigante essa casa. Acho que aqui ficava fogão, ó. Pode ser. Marca de gordura. O que aí? É? O que é? Ah, deve ser lá pra dentro. Ah, uma área. Deixa eu ver. Ah, acho que aqui é, Eu acho que aqui era um fogão além, ó. Tá vendo que tem as marcas uhum, de pode ser. fumaça? Não tá tudo que tá estranho agora. Tá que estranho, vai tá assustado. Cara, parece que tem gente observando nós. Não sei, tá estranho, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Ó, literalmente é tudo cana, cana, cana, cana. Deixa eu ver aqui. Vamos sair por aqui, ó, que daí ah. nós conseguimos ir olhando por fora. De cima. Ah, olha o, o tamanho dessa casa, pessoal. Tiago, ela é muito grande, cara. Cara, grande demais, Thaís. O que você achou? Nossa, achei sinistro, velho. Ainda mais aquele morcego ali. O <risos> que você sentiu aí dentro? Você acha que tem alguma tem, coisa sobrenatural aí? Tem. Gente, olha aqui, ó. Um quarto, dois quartos, três quartos, quatro quartos. Cara, é gigante essa casa. Vocês é não tá. Eu acho que pela imagem não dá para ter a dimensão do tamanho que ela é, né, Tiago? Cara, essa casa aqui é muito esquisita, cara. Muito esquisita. Tem alguma coisa aqui e não é. Ó, e não é coisa boa que tem nessa casa, velho. Pode ter é, entidades também que se apossam, né? Por causa sim. que é muito, muito tempo abandonada. É, o espírito da, da mãe pode até estar na casa. Sim. Mas tem coisa ruim aí também, cara. Dá pra sentir. Vamos até ali pra ver ali. Vamos. Ó, tem um pedaço de ferro aqui, ó. É. Gente, é grande, hein? Daqui... Você olhando assim de frente, você não dá nada pra essa casa. Não, Tiago, você imagina isso daqui de noite, cara, no meio do can... Nossa Senhora! Fabuloso, Ó, aqui cara. é a sala, o banheiro e a cozinha. É. Galera... Sinistro. Você acha que você quer vir aqui de madrugada? Quero, quero. <risos> quero vir muito aqui nessa casa de, de madrugada, cara. Deu pra sentir um negócio muito forte aqui dentro, cara. Sinistro, velho. Sinistro demais. Gente, Vamos voltar de madrugada. A gente vai ter que pôr a bota. Vim com bota. É porque de noite, filho, é. as cobras. Galera, casa sinistra. Sinistra, sinistra, sinistra. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Ajuda a compartilhar o vídeo aí com os amigos o canal crescer cada vez mais. E se você tiver alguma lenda aqui no Paraná, manda lá no meu. Instagram, o link tá aí na descrição, manda lá Manda a localização, conta a história Que a gente vai fazer a investigação Vamos fazer a exploração e vai pra investigar Né Thaís? Isso mesmo, e nesse vídeo Aqui eu quero saber quantos Anos vocês têm. Comenta aí embaixo pra mim qual é a idade De vocês, que o casal furacão Quer cada vez saber mais sobre Nossas escritas. É isso aí, já pra Informar, eu tenho 18, a Thaís Tem 29 e deixa aí nos comentários Quantos <risos> anos você tem. Sem mentira igual Até a Thiago. próxima, fui! you <laughs>